E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Pra hoje a gente falar sobre produtos que você pode vender muito no segundo semestre, tá certo? Então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre venda e oportunidade. Bom, antes da gente continuar falando sobre venda e oportunidade, eu quero falar com você, pra você se inscrever no nosso canal, se tiver vermelhinho ainda, porque você não tá inscrito, você não vai estar tá sendo notificado quando a gente postar conteúdo. Deixar o seu like aqui embaixo, ativar o seu sininho, senão também o YouTube não te avisa sobre o que eu postar, tá certo? Tá muito ruim a entrega dele, ele tá muito maletinha e ele não avisa, então coloca aí o sininho, tá certo? Mas vamos falar aí de oportunidade pro segundo semestre naturalmente, naturalmente, né, conforme eu vou chegando perto do calor, eu começo a ter mais oportunidade em itens de calor, tá, então no momento atual a gente já começou a ter uma queda nos produtos de inverno e já estamos começando a rampar produtos de verão, isso fica muito nítido, tá, em curvas de sazonalidade de vendas, todo mundo sabe que eu uso a Noob para olhar isso, então, a gente já levantou, eu já comparei, já tem categorias que tem a curva, que elas são bem inversas, né? O verão do inverno, você tem o inverno, tá assim, então agora ele já começou a descer, ele não tá no pior mês ainda, mas ele já começou a descer, ele vai ter o pior mês no maior mês de calor, e automaticamente as categorias de verão já estão começando. Então, é uma boa oportunidade, um bom momento para entrar com esses produtos. Lembre-se, tá? Que em Marketplace, onde eu tenho o Buy Box, única como Magazine Luiza, Mercado Livre eu tenho que acelerar o meu produto para chegar na época da alta e ele já estar vendendo, tá? Eu não posso deixar para começar a vender produto de verão em novembro, tá? Porque você vai pegar o final até, mesmo que vá até fevereiro, que fevereiro começa a cair, né? Você vai estar tá tentando ganhar quando já está todo mundo acelerado, então tá na hora de botar gasolina na máquina. Marketplace que eu tenho Buy Box compartilhada com o B2W, você consegue entrar na Buy Box dos coleguinhas se o produto não for fabricação tua ou importação, se não for só você que vende esse produto no mercado, você consegue entrar e aproveitar um pouquinho mais pra frente, não precisaria entrar agora, tá? Mas é mais fácil negociar agora do que negociar quando os caras estiverem sem estoque, então a gente tem que começar a pensar um pouquinho nessa questão, tá? Uma outra situação aí é que nós começamos a achar, a ter efeitos de categorias que são sazonais para época. Então eu tenho Natal, que começa a subir mais próximo do Natal, né gente? Mas é segundo semestre. Eu tenho brinquedos, todos os tipos de brinquedos, porque a criançada agora vem dia das crianças, vem... Black Friday, vem Natal, que vende muito, no meu ver, vende mais do que o Dia das Crianças, vende mais brinquedo no Natal do que no Dia das Crianças, porque nem todo mundo consegue ganhar presente ou dar presente em todas as épocas do ano. Então, agora começa também a acelerar esse tipo de categoria, tá? Dentro de algumas outras categorias a gente tem isso também? Tem, mas normalmente voltados, por exemplo, a eletrodomésticos voltados para o calor, como eu falei, começam a acelerar. Black Friday é bom, às vezes, em várias categorias, existem algumas categorias que não são tão boas, mas existem pessoas que aproveitam a Black Friday mesmo para produtos que vão precisar depois. Agora, falando em volume de faturamento, então, produtos de calor, comece a posicionar os seus produtos de calor e produtos para essas épocas, agora, comece a posicionar. Então, a gente tem outubro, novembro e dezembro, que vai ser muito bom, janeiro ainda é muito bom para verão, né? Mas já é, não é bom para produtos de Natal, não é bom para brinquedos, já começa a cair, então agora é o momento de você aproveitar realmente o segundo semestre e acelerar, tá? Se você não entendeu nada quando eu falei de Nubimetrics, eu vou deixar para você aqui embaixo um link para você acessar uma aula, tá? 100% gratuito. Para você acessar um webinário que eu fiz com a Ju, aonde nós explicamos o um módulo de mercado, onde você consegue ver sazonalidade, oportunidade, e além disso, você tem um trial de 14 dias, que seria um período de teste, né? Eu odeio ficar falando inglês, mas é um período de teste de 14 dias para você utilizar. Então assiste, aprende a usar, ativa se você não está ativo, identifica as oportunidades. Se você está começando agora ou se você já vende, oportunidade para ganhar mais, tá? O brinquedo entrou no nosso negócio para que a gente pudesse conseguir faturar mais com produtos que a gente não tinha, que são produtos de criança, por exemplo. Eu sempre tinha um Natal pior do que a minha Black Friday, porque o cosmético vende mais na Black Friday do que no Natal. Então o brinquedo entrou por causa disso, você também pode fazer isso no seu negócio. E vai lá, clica aqui embaixo, assiste a aula e bora para cima. Valeu!